Olá, boa tarde, ou bom dia, boa noite. Hoje a palavra de ordem é basta. Vamos conversar sobre isso. Chame aí os teus amigos, junto, pessoal, né? Vamos gravar isso ao vivo, né? E vamos estar no ar ao vivo provocando vocês com uma.. Palavra de ordem que nos foi dada. Curtam-nos no Facebook. Né? Não deixem de perseguir a gente pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Olha, o Diário do Sul está em todas as mídias e precisa do seu apoio para poder continuar denunciando as coisas que nós estamos denunciando. Olhem bem né, que os jornais não dizem as coisas que nós estamos dizendo. Daqui a pouco eu volto. ela nos foi dada pela deputada Luísa Herondina. Que mulher! Caramba! Que coragem! Veja essa barbaridade que a justiça de Curitiba né, perpetrou né, contra um cidadão. Podia ser você, podia ser até um fascista. Entende? A justiça mandar o, o, o, sem ter sido julgado o réu né? e, e está maltratando o réu dessa, dessa maneira que eles estão fazendo. Eles querem liquidar com o, o, o presidente Lula, né? Aí diz lá o um ministro, não devia ter ido para o TRF-4. Como vai para o TRF-4? Já foi. O TRF-4 faz parte dessa gangue, uma verdadeira gangue que está ganhando dinheiro né, às custas do sacrifício da justiça. Eles estão implantando a insegurança jurídica no país. E sem insegurança jurídica não temos democracia, não temos investimento, não temos nada. Então, a palavra de ordem é basta, né? é basta de arbitrariedade, basta de autoritarismo, basta de punir os desafetos, aceite o controverso. Né? Basta de submissão aos Estados Unidos, basta de entrega das riquezas nacionais, se eles leram a matéria que o Diálogo do Sul publicou ontem, aliás, feita por mim, dizendo o que está acontecendo com o ouro brasileiro, dizer, o ouro que é seu, o ouro que podia financiar o desenvolvimento da economia, estão levando embora, né? assim como vão levar embora o nosso urânio, o nosso lítio, né? Ah, ah, os diamantes né? ah, agora tem descobrir um, um lugar lá em Minas Gerais que é pura esmeralda pura esmeralda eu falei do ouro, mas ainda vou fazer uma outra matéria, descrevendo o que, que é que está acontecendo com os outros com as outras riquezas minerais e naturais do Brasil mas olha, a, as esmeraldas estão saqueando as uma cidade de Esmeralda, eles estão satiando isso, podia financiar o desenvolvimento do país. Gente, basta de desobediência às leis. Basta de violação à nossa soberania. Nós queremos o respeito às leis. Nós queremos o respeito à Constituição. Né? Nós estamos aqui, Diálogo do Sul, convidando vocês a se somar, somarem a, a, a nós nessa campanha de divulgação da Constituição. Vamos ler a Constituição nas salas de aula, nos campos de trabalho, entendeu? a Constituição, e vamos exigir que a Constituição seja obedecida. É isso que queremos. E a Luísa né numa delegação, havia 70 deputados de 12 partidos, veja você, não é qualquer coisa, 12 partidos e 70 parlamentares foram ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal aceitou receber essa delegação de parlamentares porque o presidente da Câmara Federal né, pediu para o presidente do Senado receber. Isso é um diálogo entre dois poderes da República. Tá? Então o presidente recebeu e a Erundina fez esse discurso pedindo dizendo basta está na hora de acabar com a violação à Constituição. Aí em seguida vocês vão ver a coragem dessa mulher, foi a única que botou lá o dedo na ferida sobretudo do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. E, presidente, estamos aqui aguardando né, o papel, a função constitucional desse poder para que a gente, junto com os outros poderes, não estou eliminando ou, ou substituindo os outros poderes nesse esforço, mas que a gente possa sair daqui com uma palavra, com um entendimento e com uma compreensão de que chegou, chega, basta, não temos mais como suportar atitudes autoritárias, e de confronto à democracia e aos direitos humanos. Obrigado. E é isso, gente. Vamos seguir a palavra de ordem da Irondina. Vamos gritar, basta!